Todo mundo quer um impeachment do Dilma. Nós vamos ver em três frontes diferentes onde o Dilma está sendo atacado somente no dia de hoje. Nós aqui da direita conspiramos que Alckmin gostaria de que o Dilma caísse para se tornar presidente. Que essa frente ampla democrática na verdade é uma farsa de pessoas que se agarraram ao poder e não queriam mais soltá-lo a qualquer custo e agora nós estamos vendo as farpas sendo trocadas de pessoas que não aceitam o Dilma já como seu superior tá tem a Tebet tem a, a, a Marina Silva e a própria mídia podre já começa a atacar o Dilma certo então Primeiro aqui no Estadão, certo? Tanto se falou, maravilhosa, da Tebet, né? Olha, ó. Tebet volta a destacar divergências econômicas com Dilma e maldade. Mas nega antagonismo. Ah, divergências econômicas. Disse que será austera na condução da pasta e admitiu que pode receber cartão amarelo de membros do governo por tentar garantir responsabilidade fiscal. Olha isso, certo? Ela está dizendo que o desgoverno do Dilma não está nem aí para responsabilidade fiscal. Que qualquer coisa, olha, se passar do teto de gastos, olha o fantasma da Dilma aí. Ó, oh, o Dilma, não é culpa de mim não, certo? É o que está a Tebet aqui dizendo. Discursando virtualmente no evento Live Brasil Conference, organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais, a ex-senadora destacou em dois momentos em suas diferenças com o presidente e com o ministro da Fazenda, Fernando Maldade, mas disse que considera positivo o fato de ter sido convidada pelo petista para chefiar a pasta. Temos divergências, mas não temos antagonismo. Isso faz toda a diferença, disse a ministra sobre o Dilmo. Em outro momento, afirmou... Tenho encontrado, em maldade, um grande parceiro, apesar de termos algumas diferenças na visão econômica. Ah, mas que coisa, não é mesmo? Já começou aí o paraíso rachar. Né? né? se comprometeu com austeridade no âmbito fiscal e afirmou que o desenvolvimento esperado para o país passa pela rigidez nesse quesito. Eu serei auster em relação a isso. Devo receber por isso alguns cartões amarelos, mas quando eu perceber que o cartão vai ser vermelho, eu vou chegar para o presidente Dilma com jeitinho e tentar fazer os esclarecimentos previstos. É meu papel como ministra é do Planejamento e Orçamento. Dizer se temos recursos ou não. Se teremos ou não espaço fiscal, certo? Então não está já dizendo aí que esse cara quer gastar a rodo. E aí vamos a outra desministra aqui do Dilma, né? Lembro do dinossaurinho que saía de quatro em quatro anos? Agora ele está lá... Tá... Por favor, por favor, Dilma, não polua o meio ambiente. Não destrua a nossa, uh, o nosso oceano. E aí o que, que faz o Dilma? Manda ela fazer o L. Faz o L, Marina Silva. Faz o L. Olha a notícia aqui nesse site Poder 360, que é super esquerdista, tá? <risos> Lula desagrada a Marina e autoriza a afundar porta-aviões desativado. Então... Era um porta-avião fantasma, mas que é isso que está acontecendo, tá? O que, que aconteceu? O presidente Dilma arbitrou a favor da Marinha do Brasil, ou seja, o exército, né? Faz parte do exército ali, das Forças Armadas, não é mesmo? Mas que coisa, né? E contra sua ministra do meio ambiente, Marina Silva, autorizando o afundamento do porta-aviões de São Paulo. A operação foi concluída na sexta-feira, a 350 km da costa, e a embarcação, que tem 9,6 toneladas de amianto, vamos ver o que é amianto daqui a pouco, ficará depositada numa área de 5 mil metros de profundidade. Marina Silva apurou o poder 360, fez carga dentro do governo para impedir essa operação. No entanto, Lula arbitrou a favor da decisão da Marinha, contrariamente ao que defendia a ministra do meio ambiente. Ou seja, falou, ô oh, Marina, faz o L, faz o L, faz o L, quem que você pensa que é, querida? O que você pensa que é? Você estava aí só para frente pela democrática, não quero saber a sua opinião de mulher. Ai, meu Deus. A marinha argumentava que o custo era alto para manter o porta-aviões estabilizado ao longo da costa e que isso poderia causar ainda mais danos ao meio ambiente. Havia ainda o risco de um navio ficar à deriva e acabar encalhado próximo a alguma praia. O porta-aviões São Paulo foi adquirido pela Marinha do Brasil no ano 2000 por 12 milhões de dólares. Por ser um navio na década de 1960, tem sua estrutura de substâncias tóxicas, que não eram proibidas na época em que foi construído como amianto. Né? Então 2000, meu Deus do céu, não é mesmo? Ligou aí o dane-se para ela. E essa é a segunda decisão de Lula que contraria o Ministério do Meio Ambiente. A primeira foi anunciar na Argentina a decisão de oferecer financiamento brasileiro para o governo do país vizinho construir um gasoduto que vai transportar gás de xisto, cuja exploração é altamente poluente. Marina foi procurada pelo poder de 360 e disse desconhecer o assunto. Ah, tá bom. É a seguinte. Dane-se, né? Nós vamos poluir o meio ambiente não estamos nem aí para isso. Vejam aqui um pouco sobre o amianto que eu pesquisei na internet, né? Amianto é uma fibra mineral natural com larga aplicação comercial e industrial, graças às suas propriedades fisico-químicas, que inclui grande flexibilidade e alta resistência química, térmica e elétrica. Também se destaca a facilidade de exploração, que traz grandes vantagens econômicas por possuir preço acessível, grande abundância na natureza. No entanto, ela também é bastante tanto prejudicial à saúde humana e teve seu uma, o seu uso banido em diversos países tá aqui tem várias doenças casadas por amianto né proibição do amianto e tudo isso e vamos tacar no meio do oceano foda-se porque eu sou dono da mídia não é mesmo se eu fosse Dilma eu estaria dizendo assim e aí vamos aqui para chavear isso daqui que é muito incrível tá estamos aqui com o site Nada mais, nada menos que da UOL, a Folha de São Paulo, ela mesmo. veja a notícia de hoje, tá? Brasil sob Dilma vai na contramão de novo ânimo global. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, certo? Novos indicadores globais mostram que o Brasil caminha na contramão das principais economias que enfrentaram problemas inflacionários estruturais nos últimos anos. Enquanto Estados Unidos, zona do euro, Japão e emergentes como Índia projetam desaceleração dos preços em 2023 ou estabilidade como China sem um choque maior de juros as provisões no Brasil têm piorado sistematicamente. Mas o que é isso? A mídia podre falando a verdade. O Brasil tem a maior taxa de juros entre os países para tentar desaquecer a economia e debelar a escalada dos preços. São 13,75% de juros ao ano, quase 8 pontos percentuais acima da inflação. Tá? Então, cara, para especialistas, enquanto o quadro internacional mudou para melhor, indicando um futuro mais promissor, o go governo brasileiro ainda não convenceu empresários e agentes de mercado sobre como controlar a expansão do gasto e da sua dívida Pública. O resultado tem sido insegurança entre empresas e mercado e mais pressão sobre a inflação no ambiente agravado é por falas do presidente Dilma contra juros altos, meta da inflação, autonomia do Banco Central e responsabilidade fiscal. Aqui, mais uma vez, entrando no termo, né? Responsabilidade fiscal. Ai, ai, ai. Na maior fatia dos eleitores de Lula, os mais pobres, a inflação é a principal ameaça para a corrosão da popularidade do presidente. Eles não contam com mecanismos de proteção dos mais, riscos, dos mais, desculpa, dos mais ricos, como aplicações indexadas aos juros, e gastam a maior parte da renda com alimentação, em 12 meses, com a inflação oficial em 5,9%, os alimentos sobem 11,5%. Então tá ferrado pra todo lado. Já tô falando que os pobres vão né, destruir o próprio Dilma. Isso daqui, o quê? Já estamos em fevereiro? Já pode pedir o um impeachment do Dilma? Tá muito cedo pra isso, certo? <risos> oh, meu Deus do céu. Por último, certo? A cada rifa comprada na nossa sexta rifa, o Dilma fica mais próximo do impeachment, certo? Quero saber a opinião de vocês aí. Vocês acham o que dessa frente ampla democrática? Vocês acham que é o Alckmin planejando a queda do Dilma? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.